Infelizmente, mais um descaso cometido por esse município, mas com conivência. Com conivência de vereador, com conivência de funcionário público, enfim, com conivência. Eu estava no local essa semana e o um cidadão revoltado começou a falar eu sou falar da, da política, eu sou falar de político. E eu comecei a dialogar com ele e ele revoltado, no fagadinho: Rapaz, um pobre hoje precisa fazer uma consulta. Quando ele chegar no local e fazer a consulta, o um funcionário, eu vou deixar bem claro aqui que o nosso município tem funcionários excelentes excelentes funcionários de primeira qualidade, já falei isso aqui, tem funcionários responsáveis, já comentei. Mas tem aqueles também que são coliventes, tem aqueles também que são aquele aqueles que participam da regularidade. Infelizmente existe isso, mas existem os responsáveis também. E aí, o que que acontece? Você vai falar assim, rapaz, eu precisei de fazer uma consulta, cheguei, Lá no local, falei que precisava fazer a O O funcionário chegou e falou assim, ó, procura um desses ganhadores. Fulano, fulano, fulano e ciclado. Não vou falar o nome. O cara falou assim, não vou falar o nome por questão de ética. Porque se não falou assim, adianta de falar. Porque se for preciso, eu vou provar. Eu falei assim, por que você me procurou o ministério público? Porque eu não tinha para ser violado assim, parecer isso é crime, e é crime mesmo, e é crime mesmo, isso é pilantragem, isso é crime, crime de cabelo. hoje sou o o vereador Iberal. Vossa Excelência, a vereadora Ângela, a vereadora eu acho que o vereador Iberçimau também chegou a conhecer o o promotor Gustavo, que esteve lá com nós, trazendo aquela denúncia lá, com a Perfeita, eh, Maria Dulce, em relação aos a, a, outros elementos, mas um, o claro, caducinho, o vereador do Cimar, vereador Jamil, vereadora vereador Ángela, então, estamos junto juntos. a Ángela todos os três anos conhecem. Por favor, três anos conhece, porque quando ele conhece, estava fazendo entrevista, foi uma entrevista mais de sempre, no Bom Dia Espírito Santo, e o Pernambuco falou o que podia acontecer no Brasil e eles vão chegar no município. Porque o vereador está deixando de cumprir a missão dele para fazer essas maracutaia. Então ele falou que isso vai chegar, as prisões vão chegar aos municípios também. Vocês vão ter que mudar a Constituição. Entendeu? Então veja só. Isso o a falar o seguinte, e foi lá, pediu o vereador. E assim questão de, de horas, ele voltou até a consulta foi marcada. E a funcionário falou, eu procurei o vereador por e ele falou, eu fui pra rua. Eu fui pra rua e falou assim, olha ah, aqui que safadeira, o sindagal falou, eu fui pra rua. Eu precisei procurar o vereador, que foi indicado pela, pelo funcionário, da saúde, pelo funcionário, não sei, pela saúde. Mas ele foi pra mim e falou: Olha aqui, ó. Tire de pro meu avô. Isso é uma covardia. Não tem verazeragem. Que esse Deus, que eu confio, que eu acredito, vai pegar, hein? Vai pegar, hein? E quando ele pega, ele derruba mesmo, tá? Porque eu já vi muito medinho ainda, hein? E quando ele pega, ele derruba mesmo. E para levantar, toca a misericórdia dele. E vai pegar. E aí? Eu entrego muita coisa a ele. Eu entrego muita coisa a ele. E ele não vai pegar. Eu não tenho dúvida disso não. Não tenho dúvida disso não, vereador. Entende? tem. Então, é isso que acontece no nosso município. E está tudo bem. Isso é verdadeira covardia. E quando faz isso? Tem gente lá é, que, que, que, que, que é tímido, pessoas tímidas. E não tem coragem para falar um desses vereadores seis meses um ano para assunto lá para ser feito. E aí o vereador vai lá, passa por cima desse cidadão, dessa pessoa simples, dessa pessoa humilde, e vai fazendo cima consulta, porque a pessoa fica lá esperando, esperando, esperando, esperando. E aí, ó, capaz de morrer, a doença se agravar. Enfim, é uma pena, é uma pena que isso acontece. É uma pena que tu não lendo a palavra aqui que fala sobre Deus, e aí acontece tudo ao contrário que é lido aqui nessa casa. Mas Deus vai pegar. Eu creio eu creio eu creio que Ele. Essa é a minha fala, eu agradeço a todos, meu boa noite, meu muito obrigado, muito obrigado por esse tempo e que todos boa noite.